Fala pessoal, sejam bem-vindos a um Carpool BMW, edição super especial, porque vocês escolheram lá no Twitter, via votação, quem que vai participar aqui com a gente. E é o nosso digníssimo AD Carry do Academy, o Griff. A gente não tá com ele aqui, a gente vai lá buscar nessa linda nave da BMW. Olha, e é bom que o Griff tá pronto já, porque na nave que a gente tá, a gente vai chegar rapidinho, viu? Vai deixar a gente esperando, Griff! E aí, Griff! Bom dia, Cami! Bom dia, tudo, dia. Bem, você tudo é? bom? Tudo bem, tudo ótimo, tranquilo? Tá preparado pro carpool? Ah, sempre, né? Então Griff, seja muito bem-vindo ao nosso Carpool, o Carpool Sincerão, no meu roteiro tá escrito Carpool Sincerão, é uma coisa bastante intimista. Como vocês já sabem, vocês mandaram as perguntas no Twitter, nós selecionamos as melhores perguntas, as perguntas mais farpudas, com mais emoção, com mais coração. primeira pergunta é uma pergunta muito simples do Sr. Condoriano. Após um ano de Academy, como que você se enxerga como jogador em comparação à sua estreia? E como você busca melhorar como AD Carry? Ah, como eu me enxergo, eu acredito que eu sou um AD Carry com mais experiência, sabe, um pouquinho de mais entendimento, não só de como funciona o jogo, mas de como uhum. funciona o competitivo. Antes de você entrar no competitivo, tem muita coisa que você não faz ideia, sabe? muito Tipo, é. e não é sobre LoL, é sobre tudo, tipo, pessoas, organização, fora do jogo, relacionamentos, etc, etc. Você aprende, tipo, ninguém te fala, sabe? E você aprende só vivenciando. Então, eu acho que eu sou um cara que tem mais experiência e como eu faço para melhorar, eu basicamente mantenho, eu sou bem regado com a minha rotina de treino. Então, eu sempre mantenho a mesma maneira de aprendizado que eu tinha antes. Agora, sem, sem ego também, sabe? Para sempre continuar aprendendo, independente de quem. E é isso. É o que eu faço para me manter. Uhum buscando o topo. Eu acho que isso é muito importante o que você falou, porque as pessoas acham que o Pro Player ele só precisa jogar LOL bem. Não é só isso, tem muitas outras coisas que você precisa muito. fazer direitinho, né? Sim, jogar LOL também é muito importante, sim, né? Sim. O pessoal que tá no Prata e no Ouro quer é virar Pro Player, tem que subir de elo, <risos> mas vocês podem chegar lá. Mas tem outras coisas, tem a relação com a equipe, é. como lidar com o feedback de coach, de analista, sim. como é que vai lidar com a pressão, é muita coisa, é, né? É, muita coisa, e tipo um negócio que é verdade, pra quem quer virar Pro, é muito difícil você virar Pro e é mais difícil ainda se manter aqui. É. é um caminho difícil, é muita resiliência mental. Então, tipo, eu acho que eu desenvolvi muita, muita coisa, aprendi muita coisa nesse ano. Uhum. E foi só o começo, sabe? Então é bizarro o, o quanto você precisa saber pra chegar no topo, sabe? Quantos anos você tem? Eu tenho 23. 23. Um pouquinho mais velho, já mais diferenciado Mas sabe? você já consegue dizer que a carreira de pro player até aqui te deu um desenvolvimento pessoal também? Lógico. Liga a no geral me deu um, um desenvolvimento pessoal, sabe? Uhum. Toda essa disciplina que eu tive que ter, dedicação, foco, eu, eu aprendi com o LoL que o que eu quiser eu consigo se eu me dedicar muito. Eu entrei um pouco tarde no competitivo, sendo honesto, Uhum. Né? Porque normalmente isso ainda mais cedo Mas eu só consegui ter essa vontade mesmo Em 2020 Tipo, uhum. 2020 foi quando eu tentei e eu já consegui virar pro, entendeu? Uhum. Então eu mais mais velho e eu acho que foi legal Porque eu vivi mais Então foi mais fácil pra mim me adaptar Me lidar com mais pessoas Porque eu sou um pouquinho mais velho, então eu entendo um pouquinho mais da vida Sim. Mesmo que não muito tudo bem, a nossa segunda pergunta é do TAC. Como é que foi a sua reação quando chegou a proposta da TEN? Primeiro chegou, chegou o follow Na época do Ericão uhum. Aí eu já falei, que O que é isso aqui? Que que é isso? <risos> Tem um cara verificado, me seguindo, sabe? Tipo, que que é isso aqui? Aí, logo em cima, tipo, ele deu follow, logo em cima já mandou uma DM, tipo, eu tava no Twitter na hora. Na hora que ele mandou DM já, já falei, nossa, estourando, estourando. É. É. Não consegui dormir, tipo, não conseguia pensar, tipo, na hora que ele começou a conversar comigo, e, tipo, foi uma conversa que demorou semanas, então, uhum. foi as piores, semanas, piores e melhores semanas da minha vida, sabe? Porque, tipo, muita ansiedade, uhum. muito tipo, o que que é isso, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, entendeu? Primeiro time, ainda mais a pen, time tipo, uhum. que eu sempre torci. Pergunta do que desastre. Qual que é o seu maior sonho nos esportes eletrônicos, no nosso cenário? Ganhar o um Mundial é, é, é, é impossível agora, tipo, não é impossível, impossível, mas tipo, pô, não tá no meu alcance. Pra mim é dinastia a palavra que define o que eu quero. Hum. Criar uma dinastia onde, tipo, até quando eu parar, quando perguntem quem foi o melhor, a resposta seja eu. É dominar tanto, tipo, o que a Team Liquid fez, que foi back to back to back, campeão hum. foi quatro vezes campeões, tipo, seguido. Te preocupa querer criar essa dinastia e ter começado tarde, teoricamente, com 23 anos? Não, porque aí eu posso ser um jogador que vai ficar por mais tempo, né? Vai sair mais velho, porque, uh -huh. sei lá, não vou ter burnoutado, eu não vou ter... Minha mente, tipo, tá com fome de LOL, sabe? E, tipo, eu não acredito que idade tenha referência com alguma coisa, sabe? Não, eu acho que você toca num ponto muito bom também. Ninguém sabe quando que a pessoa começa a ficar ruim em um jogo por causa de idade. Sim. sim. Se a gente for para pra ver LOL, nem é um jogo que demanda tanto reflexo e coisa desse tipo quanto, um, sei lá, um Street Fighter da vida. Pois é. E Street Fighter? Tem gente com 40 anos que joga e é muito bom. Nossa. CS, CS, é, pede também, mais né? reflexo e tem gente, tipo, o mais velho eu acho que tem 38, 39, algo assim, uhum. se não me engano. Tipo, o próprio Faren já é mais velho, pô, jogando bem, entendeu? Então eu não Sim. acredito nesse estigma do da idade, sabe? Uhum. para mim não, não existe. É, eu acho que como é uma coisa muito nova, também ninguém sabe exatamente pois é. porque, o que. Quando que vai parar? Não tem muito para onde olhar. É uma coisa Exato, ainda. É, né? é porque. Por, tipo, por isso que eu acho que é um pouquinho de não vou dizer preconceito, tipo assim, sabe, com, com essas pessoas mais velhas, assim, que tá entrando no LOL, Sim. entrando jogar, porque, tipo, eu tenho 23, realmente, tem gente com 17. Dizem que esse, essa pessoa com 17, ela vai ter mais tempo pra se desenvolver, mas, tipo, 10 anos pra ela vai ser 10 anos pra mim, entendeu? Sim. Você pretende, pô, acho que você já respondeu essa pergunta, mas a me perguntou, você pretende continuar competindo ou pensa em se tornar influenciador? Salve pro Farm ele, esse cara é muito gente boa, é. inclusive, é... Não, eu não pretendo virar influenciador, eu quero competir, acho é o que eu mais quero, é o que eu mais amo fazer Eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso De jogar LOL, meu futuro me guarda é, Tirar conteúdo Pra um jogo que eu gosto tanto Eu vou estar tá feliz fazendo, entendeu? Se me fizer feliz, vou fazer Bom pessoal, a gente tá chegando aqui do nosso destino A gente vai continuar as nossas perguntas Em outro lugar que vocês já já vão ver Porém antes eu vou fazer uma última pergunta aqui Da nossa nave BMW Griff. Você acha que está preparado pra jogar o CB ah, eu Eu acho eu acho. acho, eu acredito, é? confio no meu potencial 100%, cara, hum. acredito que não seria dar um passo maior que a perna, acredito que as primeiras partidas ia ser, tipo, sabe, me acostumando e tal, mas, cara, acredito muito no meu potencial mesmo, e uhum. sou muito confiante. Você acha que não ia ficar tenso, cara, que assusta entrar num lugar do BRTT? Não, não, acho que, acho não, tipo, não me assusta porque... Pô, eu, eu, eu tô me preparando pra isso, sabe? Justo. Pra, não só pro, pro, pra então lugar do BTT, mas é eventualmente jogar CBLOL, entendeu? Uhum. Eu, eu tô preparado, velho O que eu preciso aprender, eu vou aprender jogando, sabe? Uhum. Não sei se tem... Eu sempre tem o que você aprender, mas acredito que esse passo agora é jogar, velho É apanhar, é bater nos caras e aprender assim, entendeu? Uhum. Botar na cara sem medo. É, é a resposta mais lógica possível, porque de nada adianta você treinar por um, dois, três anos no Academy uhum. e aí vão te perguntar se você quer jogar CBLOL. É. Não, acho que eu não tô pronto Pô, pois é, tipo, vai jogar, cacete. Você não vai saber se até você jogar, entendeu? Exato. Então não, não tem como eu falar que não. Eu acho que sim. tô tá treinando pra eu isso. Eu quero jogar e eu quero bater nos caras, entendeu? Se eu chegar e só apanhar, talvez não era a hora, mas eu só vou saber uhum. quando jogar, entendeu? Muito bem, agora estamos aqui ao ar livre pra continuar nossas perguntas e respostas junto com o Griff. A pergunta muito importante aqui, talvez a mais importante de todas. Você ainda canta música motivacional de anime no banho? Droga. Sinta exemplos. Sim, Rapidiscanour, alguns dos sete minutos. Eu cantava antigamente, mas eu tive que parar, porque aí eu evolui um pouquinho mais, agora é, é mais Mas você rap... cantava em japonês? Não, não, é rap de anime ah, e... é brasileiro. Os ah, tipo, rap do, do, do Itachi, do... É, isso aí é mesmo, ah, é. exatamente. Ah, cara, que vergonha, cara. Deixa eu te perguntar, o Gil quer saber, qual o momento que você parou e pensou, eita, eu realmente consegui e olha onde eu cheguei. Ou não tá nesse momento ainda onde você para e, e olha? Tem muito chão pra trilhar, mas eu acho que quando eu vim a primeira vez aqui pra tirar as fotos pro nosso anúncio, eu lembro que quando eu entrei na... Naquela casa da PEN, eu lembro de ver muito estranho sua lá, tipo, sabe, com o fundo lá, uhum. é, quando vocês estrava no começo e tal, e eu falei, cara, eu tô. Na casa da PEN, sabe? Uhum. Tipo, na primeira GH do Brasil, tô aqui. Aí deu aquela, sabe, animada assim, mas eu não paro muito pra pensar nisso. E uma pessoa que sabe que foi a primeira gaming house do Brasil, olha só, adorei. Bro. E como tá sendo a sua experiência na maior organização do Brasil, o Xiga perguntou. Boa, tipo, eu, não, eu não, não posso responder muito bem essa pergunta, porque foi esse tempo de Covid e a gente não teve, não ficou na GH, não ficou Sim. no Otso, então, assim, tá sendo boa, porque... Eu tenho suporte online Mas, sabe não tenho essa experiência Então não posso Responder bem essa pergunta uhum. Eu não vivi ainda Pergunta do Pain Maze Quando foi o seu primeiro contato Com o League of Legends E quando percebeu Que queria ter isso Como profissão E seguir no competitivo Meu primeiro contato Com o League of Legends Foi numa final Que você jogou Uma XMA Que você apenas ganhou de 2x1 um, Eu lembro disso Então, tipo Eu nunca tinha jogado Jogado o jogo uhum. Eu conhecia E aí um amigo meu Me convidou pra assistir Essa final E ele torceu pra CNB Então, tipo assim Eu já cheguei rivalizando quando com ele pegar pro terceiro pra esse outro time. E quando eu quis, sabe, tipo, quis fazer isso. Eu, foi uma final do mundial. E, tipo, eu vi a final, eu vi eles levantando o troféu e eu pensava, putz, eu quero essa sensação, sabe? a meta é levantar um troféu num evento presencial? Cara, eu, é eu levantar um troféu e ligar pra minha mãe. E eu quero ouvir a voz Ao dela. Ao mesmo tempo enquanto é, levanta não. <risos> Acabou Ufa. assim, aí eu quero ligar pra minha mãe e falar Mãe, eu consegui, eu ganhei. Uhum. É, e aí eu quero, sabe, eu quero ouvir ela falando, eu quero sentir a emoção na voz dela, eu quero dar... <risos> assim, meus pais já falam, putz, você me, me, me orgulha muito, a gente se orgulha muito de você, mas... Tipo, pra mim não é o suficiente, sabe? Eu quero que eles se orgulhem o máximo que possam, pode, uhum. que podem, então, tipo, ganhar um troféu, levantar um troféu, ligar pros meus pais, assim, meus, meus amigos, falar: sou campeão. Acho que é a sensação que eu quero agora, sabe? Bom, provavelmente não vai precisar ligar pra ela, acho que ela vai estar tá lá assistindo. É, se der certo sim, ela vai estar tá lá. Qual nota você daria pra esse ano? Pra você? São várias, várias etapas da pergunta. Qual nota você daria pra esse ano? Seis. 6. Foi abaixo da minha expectativa, sabe? Tem sonho de fazer bootcamp? Sim, sem spoiler muito, mas vou estar tá fazendo no próximo ano agora. Olha. É bem legal. Quem quiser saber mais tem que assistir minha live, que eu sempre falo pra onde eu vou. Fala o link. É, Griflo 1 só colar lá, tamo junto. Que aí eu já vou fazer aquele... Vou falar. Lá eu respondo pra vocês. Quer saber? Só arrastar pra cima e entra no link. <risos> e por fim, quais são as expectativas de Pen Griffith para o ano que vem? Você já deu spoiler do Bootcamp agora, que o pessoal vai conferir na live. Mas o que a gente pode esperar? Cara, acredito que pra 2022, vocês podem esperar que eu vou me dedicar mais ainda para chegar onde eu quero, como eu já disse, receber logo ali. É onde eu me vejo, é onde eu quero estar e é onde eu vou chegar, entendeu? Então, eu acredito que 2022 vai é ser o ano que eu vou jogar CBLOL. E eu tenho muita fé nisso e confiança que vocês vão ver lá. Murfando um e dando gap em vários adeus, eu garanto. <risos> Aí, ah, tomara que presencialmente, né? Porque, <risos> ah, por nossa favor, senhora... Né, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, Griff, pela sua presença. É. Espero que vocês tenham gostado conhecer mais do Griff também um grande prazer estar aqui. Uma grande personalidade, dá pra ver que o menino tem futuro, <risos> tem potencial! É, eu quero agradecer também só o BRTT por ter me feito vir pra cá. <risos> e mandar um salve meus amigos da Rio de que sempre estão me acompanhando, sempre estão fortalecendo bastante. Vamos fazer virar. Muito obrigado também a BMW por esse lindo convite, o pessoal que mandou as perguntas. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, deixar nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E a gente se vê no próximo.